Fala galera! Por aqui, professor Marcos Enes, o mostrando a química do Química do Monstro e hoje nós vamos ver uma dica aqui que é, cara, essa a parada é sinistra, é milagrosa, olha só. Nós vamos é, aprender a determinar o último termo da distribuição eletrônica de acordo com a ordem crescente de energia dos subníveis, aquela que é consequência do diagrama de Linus Pauling, só de olhar a posição do elemento químico na tabela periódica. Olha que lindo. Vou pegar aqui Três exemplos. Primeiro, sódio, é fácil você fazer a distribuição eletrônica, porque são 11 elétrons só. Então, o que, é que você vai fazer? 1S2, um número atômico 11, 11 elétrons. 2S2, 2P6, 3S1. Então, para o sódio é relativamente fácil, porque ele tem 11 elétrons apenas. Agora, se a gente for fazer a distribuição para o Césio, caraca, o número atômico do Césio é 55. Já pensou você fazer a distribuição eletrônica com 55 elétrons? Nossa, que isso, vai dar um trabalho danado. Mas a tabela periódica não está organizada assim à toa. A gente tem a divisão aqui nos quatro blocos de acordo com o subnível mais energético de cada um desses elementos. Por exemplo, aqui as famílias 1A e 2A, na família 1A, todo mundo termina sua distribuição em S1. Quer ver? Lítio. São três elétrons no total. O número atômico do lítio é três. 1 um S2, 2 S e 1 I. Peraí, 2 S1. 2 está no segundo período, S1 Será que quem está embaixo do lítio também termina com 3s1? É exatamente isso. 4s1, 5s1, 6s1. Opa! Então, o Césio, que tem número atômico 55, nem preciso fazer a distribuição dele toda. Ele está na sexta linha, sexto período, no caso. Então, a distribuição dele vai terminar em: eu faço tudo, 1s2, 2s2. Me interessa o último termo. Eu vou colocar 6. Ele está na primeira coluna do bloco S, 6S1. Então esse é o último termo, é o subnível mais energético de acordo com a distribuição eletrônica do Césio. Fácil, né? Tranquilinho? beleza Então nós temos a seguinte distribuição, bloco S, bloco P, bloco D e bloco F. Repara, no S eu tenho duas colunas, S1 e S2, até porque no subnível S cabem até... 2 elétrons. No subnível P, quantos elétrons são? Até 6 elétrons, por isso que a gente tem 6 colunas. Todo mundo que está aqui termina em P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Beleza? Exceto o hélio. O gás nobre hélio tem número atômico 2, então a distribuição eletrônica do hélio termina em S2. Então, um S2 é a distribuição eletrônica do hélio. Show de bola? Maravilha! Agora, tome muito cuidado. Para o bloco D e para o bloco F, a gente vai precisar é, atentar para o seguinte detalhe. Ah, peguei a distribuição eletrônica de um elemento aqui no bloco D. Ah, está no terceiro, tá não está no quarto período aqui, então vai ser 4D1, 4D2. Não é porque ele está no quarto período que vai terminar com um termo mais energético na quarta camada. Na verdade, no subnível D, a gente vai ter que fazer um desconto. A gente vai fazer N menos 1, para o subnível mais energético, onde N é o número do período no qual esse elemento se encontra. Quer um exemplo? A prata Ag, G. Está exatamente aqui, ó. Eu tenho a prata no quinto período no grupo 10, certo? Então, peraí, pô, quinto período, grupo 10, o correto seria ela terminar em 5D 8, de acordo com essa. É linha de raciocínio que a gente adotou. Eu teria D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Então a prata terminaria em 5, D8. Só que a prata ela vai terminar em 4, D8. Então o macete está valendo? Tá. É só você tirar 1 um com relação ao número do período no qual esse elemento se encontra. Então em vez de ser 5, D8, a prata vai ter sua distribuição eletrônica terminando em 4, D8. E aí? Difícil? Tranquilinho, né? E se for no bloco F? Mais tranquilo ainda, se for no bloco F, em vez de fazer N-1, você vai fazer N-2. Tudo bem? N-2, sem mistério nenhum. Fácil, fácil, olhou a tabela, já sabe qual é o último termo da distribuição eletrônica. Beleza? Espaço para você tirar seu print. Printou? E essa foi a nossa dica Enem de hoje. Espero que possa ter sido muito útil para você e que você continue com a gente aqui no Bio Explica para a próxima de nem e acompanhe os nossos conteúdos lançados aqui. Um beijo no seu coração, até a próxima. Valeu!